Pessoal, o que, que vocês acham da gente voltar com o quadro Colosso Análise? Eu acho que vocês vão gostar. Então pessoal, para trazer novamente esse quadro que vocês pediram, eu vou trazer hoje um jogo que foi lançado em 2017, eu joguei muito nas lives Cuphead. Vamos fazer a análise de Cuphead hoje, bora para o vídeo pessoal. E galera, antes da gente partir para as notas, Copyhead foi lançado em 29 de setembro de 2017. Foi específico para Xbox e PC e foi lançado pelo estúdio MDHR. Era um estúdio indie, cara, começou com uma ideia muito básica e tem o seu perfil todo desenhado no estilo de 1930, as animações de 1930. Ganhou fama mundial, é um baita de um jogo e para quem é fã aí de uma plataforma 2D, jogar um joguinho no estilo antigo, run and gun, disputar chefes, matar chefes, e difícil, cara. Cuphead é o seu jogo. Vamos lá para as notas desse game maravilhoso. A gente, para falar de gráficos, que é o nosso primeiro quesito, a gente tem que pôr uma coisa na nossa cabeça. Para aquilo que o Cuphead é destinado, que é aparecer com os cartoons, com os desenhos de 1930, ele é perfeito. Os seus gráficos, cara, são completamente perfeitos no estilo dos desenhos daquela época então não tem como eu dar uma nota menor do que 10, é, Cuphead realmente é muito bem desenhado, quadro a quadro, fluidez, show de bola, não agarra, é muito gostoso e bonito o jogo, é muito bonito, muito colorido, bem bacana, 10 sem ter dúvida nenhuma jogabilidade do game. O que que acontece, galera? Para quem joga no Xbox, eu achei melhor o controle sem dúvida nenhuma. Jogar no teclado, eu achei um pouco ruim porque não traz a mesma facilidade para os donos proprietários de um controle de Xbox. Apesar de que, se você tiver um controle de Xbox e quer jogar no computador funciona perfeitamente também. Mas eu não considero que o teclado é ideal para esse jogo. Realmente o controle tem um desempenho muito melhor do que o teclado. Então eu, fico, eu vou dar nota 9, porque o teclado realmente não se adaptou. É mais por causa do teclado, mas também eu acho que os desenvolvedores ali podiam tentar de alguma forma melhorar a jogabilidade no teclado. Gente, no quesito diversão É complicado você dar uma nota Sabe por quê? Ao mesmo tempo que Cuphead é muito divertido Ele te faz muita raiva Porque é um jogo difícil Então, apesar de ser difícil, gente Ele é divertido, você passa raiva Sem dúvida nenhuma Mas com o tempo, você vai pegando as manhas do jogo Você vai aprendendo o que fazer Em cada momento do jogo Isso, sem dúvida nenhuma, é muito divertido Então, eu dou nota 10 Apesar das raivas que eu passei Passei, morri muitas vezes no Cuphead, sem dúvida nenhuma, mas o quesito diversão, os caras capricharam e realmente conseguiram resgatar um estilo há muito tempo esquecido. Vamos falar um pouquinho da linha de aprendizagem. O que eu acho legal, o jogo é simples. Então, logo no início, você já vai encontrar um tutorial básico, muito fácil de entender. E assim, gente, a linha de aprendizagem ali, você já aprende todos os controles do jogo. Não tem mais nada para você aprender. Só que, como o jogo é difícil, quanto mais você morre, mais você aprende. E realmente eles, eles trouxeram isso aí de uma forma legal. Não te enjoa ficar tentando várias vezes, não. Cada hora que você vai jogando aquele, aquela mesma fase, aquele mesmo chefe, você vai aprendendo alguma coisa e aquilo vai te... É, a linha de aprendizagem bem suave, bem bacana. Então nota 10 realmente capricharam na linha de aprendizagem. Pra fechar, galera, vamos falar dos pontos positivos e negativos. Pontos positivos, eu destaco trilha sonora, os efeitos sonoros do game realmente são caprichados, mandaram muito bem os efeitos sonoros e, e conseguiram um ponto positivo bacana, resgatar um, um estilo que muito tempo a gente não se via, que era jogos em plataforma 2D e que fizesse tanto sucesso, apesar de você estar tá numa época que esse gênero já não é tão mais valorizado mas o copyhead, cara, foi campeão aí de vendas, fez sucesso demais porque caprichar uma diversão, souberto fazer um jogo muito bem então esses são os pontos positivos em questão dos pontos negativos eu achei que fica meio difícil de você falar um ponto negativo do copyright porque realmente não tem mas eu quero detalhar esse, eu considerei negativo porque quando você vai comprar novos tiros pro top Red você não sabe qual que é o mais poderoso qual que não é. Ele fala lá, descreve na, na legenda que é mais poderoso mas você não sabe o quanto mais poderoso. Eu acho que poderia, nesse sentido, é, quantificar o quanto mais. O um tiro comum dá tanto de dano, esse aqui dá tanto. Mas básico, quase não tem ponto negativo, eu só coloquei esse aí porque eu achava que isso poderia dar um então fazendo a nossa média, as notas aí pessoal, eu vou dar para a Cuphead a nota 9.9, considerando todos os pontos positivos que eu citei também, além das notas que eu já falei. Então 9.9 para Cuphead é de ótimo tamanho. Se você não jogou, não, não tem como jogar, gente, eu vi, eu um determinado momento, eu não sei dizer para vocês, gente conseguindo emular isso no tablet, no celular. Tente, procurem na internet um tutorial que é um jogo que vale a pena jogar. Coloquem aí nos comentários qual o próximo jogo que vocês querem ver, uma análise. Tá bom? Um beijão para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.